Bem, gente, é, como vocês sabem, o, o C6 Bank ele não para de, de se manifestar e se movimentar, né? E o C6 Bank está lançando um novo cartão dentro de pouco tempo, aí um cartão novo, Black. Só não se sabe se ele é de metal ou se é um cartão de plástico, mas provavelmente deve ser um cartão superior ao Black que eles têm hoje, né? O C6 Bank parece que ele não tem medo de errar naquilo que ele faz, né? Eu vejo que eles lançam... Sem medo, o que a gente pede para os bancos fazerem, o C6 vai e faz, né? Então o que acontece? O C6 Bank é, tem aí essa esse apelo... E o banco, ele, vocês observam que ele não, não, não para, né? É um, é um banco digital que acaba cada vez mais lançando coisas novas. E, e de tanta coisa que o banco lança, acaba que confunde um pouco nossas cabeças também, né? Porque é tanto programa de fidelidade, é tanto benefício que tem um o cartão, que você fala assim, nossa, Leandro, mas vale a pena ter um cartão do Black do C6 Bank? Cara, eu deixo para vocês a mesma situação, tá? Se você, tá? é se você tem um cartão bom, já tem um cartão top. Você não tem necessidade de um black do C6 Bank, tá? Quando eu falo aqui, esse vídeo vai ajudar quem? Quem tá buscando um black que não é bom. Que aí o C6 Bank vai atender. Ou que já tem um Black, mas quer saber o que vem pela frente, né? Ou que tá em dúvida de qual cartão de escolher. Porque quem já tem um cartão bom, às vezes vai assistir o vídeo aqui só para saber se o dele é melhor que o C6 Bank, né? Então, por exemplo, o C6 Bank acaba de lançar agora, presta atenção, o C6 Bank acaba de lançar um modelo surreal, que a partir de um real, né? Um real que você investir no C6 Bank, você é aprovado no cartão imediato. Presta atenção, cartão de crédito em 2003 sem análise de anuidade. Se você investir um real, é o cartão mais fácil do Brasil. Você investe um real e já terá limite no cartão, se é standard, se é Platinum ou se é Black. Limitado ao valor de 50 mil reais. Ou seja, de 10 mil a 50 mil você terá um black. Abaixo de 10 mil é Platinum é Standard. Mas é o cartão mais fácil do Brasil. Então, imagina você pegar, colocar 10 mil lá e pegar um black com o que eu vou falar aqui agora. Que o black com investimento se torna um cartão de crédito normal, como um outro qualquer. E ninguém vai saber disso. Porque os mesmos benefícios que tem no Black investimento é o black tradicional e aí eu tô mostrando isso para vocês para você ver para vocês verem o quanto esse cartão transformou o cartão mais fácil do Brasil porque a partir de um real um real você já pode ter um cartão do C6 Bank com limite né ou Standard ou Platinum ou Black o que vai aparecer para você aí né e o black com 10 mil já é possível e caso você queira ter um gerente na conta, você vai chamar a gente. Eu vou indicar para você um gerente partners alta renda black, tá? Mas a ideia não era falar disso aqui. Era para falar para vocês os, os benefícios que está vindo pela frente com o C6, tá? Bem, quando você vê isso, né? Você vem aqui, ó, e observa lá. Ó, tem até 50 mil de limite sem análise. Olha isso. Ah, não dá para vocês verem. Aí, ó. Até 50 mil de limite sem análise de crédito. Ou seja, vocês, você pode estar com o nome sujo no SPC, você pode estar com o nome, nome entubado aí, né? Como diz o nosso amigo Anderson Arcanjo, o nome mais sujo que Pau de Galinheiro. Você vai ter um cartão top nas suas mãos aí, tá? Standard Platinum ou Black, tá aqui, ó. Tem até 50 mil de limite sem análise de crédito, ó. Tá? Maravilha. Show! agora deixa eu mostrar para vocês o que é legal aqui do C6 para quem pena que não dá para mostrar o aplicativo para vocês aqui que ele o aplicativo ele, ele ele é fugado né ele não deixa mostrar para vocês aqui vocês, vocês são terríveis tá ó deixa eu mostrar para vocês que legal aqui O C6 bem quando você clica em átomos cashback ele vai mostrar para gente que eu posso trocar meus pontos tá trocar meus pontos olha que interessante para quem gosta de usufruir de usar o c6 bem então é viagens transferência para os parceiros de novo vai bloquear né Ah não vai deixar abrir então olha que legal olha que interessante isso é... você pode ganhar esses pontos átomos do c6 Bank? Independente se o seu investimento foi para o cartão standard, Platinum ou Black. Se você investiu um real, pegou o Platinum e o standard, é a mesma coisa, você participa do tomate de graça do programa. Se você é, pegou e investiu para pegar o Black, a mesma coisa. Lembrando que o, o standard e o Platinum, 0,3 e 0,5 no crédito, 0,3 no débito, 0,5 no crédito e o, e o Black. 2,5 a cada dólar gasto junto ao programa tá E aí olha que interessante você pode transferir os pontos para Latam para azul para Smiles para TAP e para Livelo a Livelo é aquele pilar que eu falei para vocês lembram pilar Livelo pilar esfera aqui nós vamos falar do que da Livelo e a Livelo você pode transferir um por um então ou seja os pontos do C6 Bank a partir de 5 mil pontos para Livelo é um por um normal, só tem um limite mínimo de 5.000. Tá, já para Latam é 100 pontos. 100 pontos Latam, 100 pontos é livelo. Tá, ah, se eu quiser transferir desculpa para azul direto sem passar para o livelo, eu posso 100% por 100. Tá, o mínimo é sem a Smiles também é mil por mil. Tá, direto. E a, a TAP aí sim, um pouco mais alto, 50 mil pontos. Tá? Aumentou bastante aqui, 50 mil pontos para TAP. Mas você pode mandar para a tá Bem, esse é um dos pontos que você teria com, aqui no caso, o programa de fidelidade do, do C6Bank, independente do, do, do conceito que você pegou, se foi um investimento ou não o seu cartão. Tá? Bem, aí, além disso, tá? além disso o que mais que você pode é, fazer aqui com o programa do, do c6 bank no caso o átomos né bem junto ao programa átomos do c6 bank você observa aqui ó que você pode clicar nesse menu aqui ó clicar nesse menu e observa que o plano é grátis tá aqui o plano ele é gratuito para todo mundo independente do cartão se é standard se é Platinum se é Black no entanto, se eu quiser acelerar os meus pontos dos cartões, no caso eu estou falando do Black agora, você clica sobre ele e vai abrir para você é, o programa. Como esse daqui não é minha conta, eu estou usando uma conta, podemos dizer assim, que não seja minha, aí aqui vai abrir o programa para o Standard Platinum, tá? No meu caso, seria o Black. Então ele abriria a opção aqui de fazer o pagamento pela conta do Black tá que o meu fica numa outro aplicativo de bancos então por segurança eu não estou usando o meu aplicativo de banco para imagem então eu só uso meu aplicativo para banco quando eu for usar para banco né para proteger de ataques e tal então eu não estou usando o meu próprio aplicativo então o que acontece você tem a opção de trocar os seus pontos o seu plano para o plano que é 45 plano 45 por mês você ganha mil pontos plano 5 mil é, por mês a 200 reais valor, então você vai ganhar 200. Você vai pagar 200 reais por mês e vai ganhar 5 mil pontos. E pagando 350 reais por mês, você ganha 10 mil pontos, tá? Que são átomos, tá? Que são pontos átomos. Isso faz com que o cartão ele cresça mais ainda. O seu poder, porque Se você está no fidelidade, igual eu expliquei da outra vez, igual o Juliano. Você vai pagar praticamente R$16,66 o milheiro. Quem é cliente é, do C6 Bank e consegue uma bonificação de 100%, vai pagar R$17,50 o milheiro é, no plano R$350,00, no plano 220 e no plano 45, que é mil milhas, 22 ,50, tá Então, é, você tem as, as possibilidades aqui de ter um cartão um cartão bom um cartão top e um cartão que vai ajudar você no conceito aí com o c6 bank tá você vai poder fazer isso daí tudo no seu aplicativo entendeu então o que acontece o c6 bank é fazendo o que ele tá fazendo aqui agora que é trazer para você o, o movimento de fazer a utilização do cartão por investimento ou usando no dia a dia e solicitando o cartão de crédito, ele está aí, né? No pilar dos cartões supremo do, do mercado. Então, você pode escolher além das cores que você pode ver aí. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Ó, eu queria mostrar para vocês, mas ele não deixa eu, eu abrir aqui as cores do cartão, infelizmente. Ele bloqueia a tela para mim. Mas tudo bem, são essas cores que estão vendo aqui, várias cores aqui em cima também. Tá? E você não paga nada para escolher uma cor de cartão. Agora, o mais legal de tudo é o seguinte. Talvez vocês não saibam. Deixa eu mostrar para vocês. Quer ver? Ó. O C6 Bank, ele emite para você 6 acessos ao longo de que? 6 para adicionais e um titular. Errado. Você pode emitir 10 cartões adicionais. E os 10 adicionais, 40 acessos ao longo de e mais quatro titular 44 acessos ao lounge aqui isso somente com o cartão físico como assim Leandro então vamos lá só para vocês entenderem só para vocês entenderem você fez bem que ele te dá seis cartões grátis adicionais seis adicionais grátis tá então pegou o cartão titular pode pedir seis adicionais grátis sem pagar nada no entanto se você pediu o 7 oitavo nono décimo cartão se você tiver 50 mil investido ou mais, você não paga anuidade dos demais cartões adicionais. Se você não tem 50 mil, mas você bate 8 mil por mês de gastos mensais, os demais adicionais também não pagam anuidade. Ou seja, é vendido para nós que podemos pedir 6 adicionais grátis, mas quem tem investimento ou gasta mais que 8 pode pedir mais que não vai pagar anuidade. Então, o cartão ainda tem mais esse apelo. Quem tem ele, é, tem essas opções a mais, tá? Do lounge key. Então, acaba sendo mais um apelo para quem tem o um cartão completo. Tag grátis, a pontuação 2.5, que nunca expiram. Agora, com acelerador, né? Que troca para vocês aí, aumenta a pontuação. É, comprando passagens aéreas, 4 pontos por dólar gasto dentro do marketplace do banco né o black o black e você tem a opção de se tiver a renda de 15 mil ou mais ser gerenciada pelo um agente partners alta renda né que vai te dar esse conceito para você e aí pessoal é dentro do que está acontecendo no mercado hoje o c6 bank ele é um banco digital mas ele está dentro do parium aí dos melhores cartões Blacks que temos no brasil Infelizmente ou felizmente, o cartão é com tantos benefícios. Ele acaba se tornando um cartão poderoso, aí em termos de compras e milhas e uso no dia a dia, melhor que de muitos outros bancos. A gente poderia dizer que vários bancos que perdem para o C6 Bank no conceito pontuação, né? Uma, porque só para você ter uma ideia, os cartões dos bancos geralmente vão te dar 12,24. 24 é, é que eu não posso falar ele ainda não querem deixar eu mostrar e falar dele ainda mas tem um cartão aí que foi lançado no mercado 17 meses a validade dos pontos 17 meses e pasmem vocês O cartão pontua 1.5 no Brasil e pontua três pontos no exterior